Oi gente, tudo bem? Eu sou que estou aqui para mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje a gente vai fazer aqui um tour pelo Ponyton Eu vou explicar para vocês tudo o que vocês precisam saber E também para conhecer os lugares e o mapa do Ponyton Eu sei que no meu último vídeo, né que foi como achar os BRs no Ponyton Se você ainda não viu o vídeo, o card vai estar tá aqui em cima, tá? Para vocês poderem ver Mas fica nesse vídeo que eu vou ensinar tudo para vocês aqui Antes o Puniton ele era diferente, tá? ele não tinha montanhas nem nada. E com o tempo o Puniton foi mudando e foi atualizando com o tempo. E chegando muitas novidades. E agora eu vou explicar para vocês aqui tudo o passo a passo que você precisa saber sobre o Puniton. Aqui é a parte inicial. E todos esses jogadores que vocês estão vendo pelo mapa são russos. Sim gente, o jogo ele é... Mundo aberto. Você pode ficar quantas horas você quiser jogando o Ponyton. O jogo fica de dia e de noite, só que ainda não chove aqui no Ponyton. E aqui a gente chama de área dos russos, que é a parte de cima. Para você descer, né, você tem que vir pra cá. Ah, gente, ia explicando. Esse, essa área aqui, ó, é o, serv é o safe servidor. Vocês estão vendo aqui em cima na tela, ó. Safe servidor. E é o servidor é, protegido, né, contra palavrões, que esse é o servidor que eu sempre ficava. Bom, pra vocês acharem a, o BR, vocês vão descer linha abaixo, ó. Tem até placas ensinando, ó, vocês vão descer aqui, ó. Vou pegar uma lâmpada. Ó, descendo aqui vocês podem, e aqui, é mais para baixo. Aqui são os toys, que a gente pode recolher eles todos no Natal, mas isso fica para outro vídeo. Logo descendo aqui, junto com o Ponyton, ó, aqui, ó, é a cafeteria, que é logo abaixo aqui, mas também vamos ficar para outro vídeo que a gente vai olhar. Vocês vão continuar em linha reta, ó, descer por aqui. Ó, eu vou, vou diminuir a tela para vocês verem, vocês podem continuar por aqui. E vocês descendo linha abaixo, vocês vão achar a área BR. A área BR era um cantinho onde todos os BRs ficavam, gente, ó. Aqui é a Cerca, ó, aqui, daqui pra cá já é a Área BR, gente. A, gente, a Área BR foi um apelido dado pelos jogadores do Ponyton há muito tempo, né, quando o Ponyton ainda era antigo. E temos o Cercado, aqui temos o Cercado, ó, não sei se são BR, está porque os BRs pararam um pouco de jogar. E aqui é a Lagoinha, onde todos os BRs chamam de Alagoinha, gente. Tipo aqui já tudo é área BR, aqui é a lagoinha. Agora a gente vai descendo para cá para baixo. E aqui também era outra parte BR também, gente, que é aqui onde vocês vão achar o barco. Entrando, gente, no barco vocês vão ser teleportados para outro canto do mapa e aqui tem outro barco. Nesse barco aqui é a nossa ilha que a gente chamamos de parte. Que é onde a gente vai poder personalizar a nossa casa Chegando aqui, o mapa não vai estar tá desse jeito, tá gente? Ele vai estar tá diferente, mas você vai poder personalizar ele do jeito que você quiser Salvando, né? E colocando mais coisas Mas é, não coloque muita coisa, gente Porque o jogo tem limite de itens, tá? E aqui, ó, é a nossa casa Dos, dos inscritos, né? Ó, dos Youtubers, a casa não está pronta completamente Mas bora aqui pro básico para você poder mudar e salvar as coisas é, no seu mapa, se você quiser... Ah, eu quero arrumar minha casa, diz o... Como eu faço para arrumar a casa? O jogo, gente, é dividido por lote 1, né? Que é essa parte de fora do mapa. E também temos o shot 2, que é essa casinha aqui que a gente tem... Que a gente pode fazer também a casa. Mas hoje dia, todo mundo faz a casa no lado de fora e no lado de dentro. E aqui... A gente eu falei shot tá é shot tá gente entrando aqui ó na sua casa a casa também não vai vir assim vocês vão poder personalizar do jeito que vocês quiserem e agora vamos para a parte da personalização vou tirar aqui o gravador gente para vocês personalizarem a sua casa vocês vão clicar na engrenagem vocês vão vir aqui Vai abrir, gente, essa aba aqui, ó, vai estar desse jeito. E aqui, ó, no Buiding, bui vai estar todas as ferramentas que vocês vão precisar. Bom, aqui embaixo, gente, é o nosso painel. Você pode mexer ele com o dedo, é, com a bolinha do mouse, ó. Eu vou mostrar pra vocês as ferramentas que vocês vão precisar para poder arrumar a sua ilha, né, que é a casa. Vocês vão precisar de quatro ferramentas que são o que são o carregar mapa e o salvar mapa que está certinho para cima esse é para você é voltar o mapa de novo e para salvar é essa setinha aqui vocês vão segurar e arrastar e colocar aqui gente ó na barrinha aqui e também ó preview uns objetos, que é o martelo e também a caixa de ferramentas que elas estão é, Aqui, ó, next tool. Clicando nisso, vocês vão arrastar e segurar e trazer para cá. E depois vocês vão descer aqui é para baixo e salvar. Para arrumar a casa é muito simples, gente. Vocês vão clicar no martelo e mexendo com a bolinha do mouse, né? Vocês vão aqui, ó, mexendo que vai aparecer todos os itens para colocar, vocês vão dar um clique e o item vai ficar aparecendo aqui, ó, na casa de vocês. E aí, ah, a que eu coloquei muita coisa e eu quero tirar. Como eu faço? Vocês vão clicar na setinha para cima que é a casa, que é o de map. E assim, ó, tudo que você salvou vai ficar antes. Aí agora, se você quiser é salvar, vocês vão clicar na casinha, na casinha para seta para baixo. A que como eu faço para mexer nas ferramentas? Agora a gente vai para a gente, pra parte ferramentas, que é o Todas as engrenagens que tem aqui no jogo, ó, vou tirar aqui o martelo. Clicando aqui nas engrenagens, ó, o martelo serve para você colocar as coisas que tem vários tipos de itens. Ó, mesa, cadeiras, camas, são tudo no martelo. A segunda opção que é o pincel, que ele vai ó, mudar a cor das cadeiras e camas e tapetes do jogo gente tem várias cores ó você pode mudar pra cor que você preferir para deixar sua casa mais bonita uhum. terceiro objeto ó é o Rei que ele move é, as coisas de lugar como tipo deixar as coisas mais com coisa de inverno né ó. vocês estão vendo esse é tipo o rei que ele usa para vocês poderem fazer isso aqui ó tem a fica aparecendo aqui ó um tono Ó, oh. vocês entendem, né? Tipo, é, primavera, verão, ó, oh. e essas coisas. Bom, a quarta opção é o crowbar, gente, que é o pé de cabra. Ele move objetos de canto. Você pode agarrar a estar e segurar, ó, oh, que os itens vão sair do canto. E vocês podem organizar tudo bem direitinho aqui. A varinha, gente, é usada pra você fazer clone das coisas. Tipo, se você não quiser ficar procurando, ah, eu quero clonar a cama, já que eu não tô conseguindo achar no martelo. Vocês ó, vão usar a varinha para arrastar e segurar e arrastar aqui, ó. Que todos os itens ó, vão ser clonados e vocês vão poder organizar e ter mais tempo. Bom, a vassoura, né, como vocês estão lendo aqui, né, ela serve pra apagar os itens... Né, excluir tudo que vocês quiserem Eu acho que vocês vão precisar disso Quando vocês verem a sua casa pela primeira vez A par, você, a par gente, você pode usar Também com o botão do mouse Para mudar a cor Vocês vão clicar e arrastar aquela usa, A gente usa para mudar o, a cor do chão Então vocês podem usar é, Várias cores também E também pela par aqui ó, Temos areia Areia de praia, gente. Também temos grama, água, gelo, madeira clara. Madeira clara. Também temos a madeira mais clara, né? Temos a madeira escura. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. E essa daqui que também é nova, né, gente? É uma madeira mais fina, mais bonita. Tem também as outras cores dela. E também temos pisos de pedra, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Tem o piso de pedra preto e tem o mais escuro. Bem, gente, no serrote é onde a gente pode mover e colocar as paredes. Que são essas paredezinhas que ficam pelo jogo, né? Onde a gente usa pra dividir as coisas como fazer os quartos, sala e cozinha e banheiro do nosso jogo. para você mudar para você mudar né porque tem várias opções também é com o botão do mouse ó tem tronco tronco mais claro escuro é parede de tijolo madeira mais fina e mais branca assim vocês só vão clicar não vocês vão segurar e arrastar ó que ele vai ficar fazendo aqui ó, as paredezinhas Acabando isso, gente, agora a gente vai para a parte dos emojis. Bom, gente, a parte dos emojis é a nossa expressão. que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, que temos várias emojizinhas aqui embaixo, que é a nossa barrinha de ferramentas. Bom, eu aconselho, né, quem é iniciante, configurar o... Os seus botões para quem joga no computador ou no celular O jeito que está aqui no meu Número 1, um, que é o Bope, né, que vocês vão mexer Que vocês vão mexer aqui, ó, a pata Número 2, que é o Sentar, ó, que, é o que vocês configura desse jeito Número 3, para levantar Número 4, é para virar a cabeça, que a minha tecla não funciona Número 5, é se você mudar de rosto e querer voltar ao rosto normal Vocês vão clicar no número 5 que vai voltar ao emoji normal. E daqui para lá, ó, vocês vão precisar só das 5. De 6, gente, para o 0 e para essa barrinha aqui, ó, de, de igual, vocês podem configurar do jeito que vocês quiserem. Mas é essencial que vocês é, configurem do 1 um ao 5, é, como os principais que estão aparecendo aqui. Agora vamos para fazer os emojis. Vocês vão clicar aqui na ferramenta, vocês vão novamente em Actions. Vai abrir de novo. Vocês vão aqui, ó. Expressões. E aqui, gente, onde a mágica acontece. Aqui embaixo temos olhos, bocas e as pupilas do olho. Aqui em olho vocês podem escolher cada tipo de olho que vocês quiserem. Vou criar aqui um novo emoji. Só para mostrar aqui para vocês, ó. Vou arrastar aqui para poder mudar de local. Ok. Vou escolher aqui um, deixa eu ver. Aqui. Vamos escolher a boca. Tem vários tipos de boca, tem dando língua, gente, tem dentes, tem sorrindo. Tem sorriso é assustador, e vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem. Vou fazer aqui uma rapidão. Ó. E agora aqui na parte, gente, da pupilas Pra vocês é, configurarem Se vocês quiserem é, deixar Um olho pro outro lado E o olho vocês vão desativar Essa opção aqui E vai, vocês estão vendo aqui que tem é, agora tudo diferente Tem o olho esquerdo e o olho, o olho direito Fiquem de olho aqui nessa expressão aqui, ó É assim que se faz, gente, os emolhos Também pode ter essa outra opção aqui Aqui o né, boneco fica é, sem olho Meu Deus, gente, que macabra mas para você tiver não se clicar aqui de novo ó e deixar do jeito que está aqui e também aqui na parte de cima temos blush que é com vergonha corações na cabeça lágrimas também temos é, lágrimas, né que tem o chorando e tem o lágrimas e tem o Slepino que é dormindo quando o seu pone fica dormindo para salvar esse emoji gente vocês vão ver que ele vai aparecer aqui ó? vocês vão agar agarrar e colocar aqui na sua barra de figurinhas e assim vocês vão fazendo né e fazendo e salvando e colocando tudo em ordem para vocês mudarem as figuras de lugar vocês vão clicar e arrastar ó que ó, vocês vão poder tipo organizar em ordem para fechar ó, vocês vão clicar aqui em closet E fazer o emoji que você que você queria, né? Gente, aqui ó, tudo bem direitinho pra vocês, mas a Dizuque, como eu faço para chamar meus amigos para o meu para o meu mundo, bom, gente, para vocês chamarem uh, alguém para o seu mundo, vocês vão precisar é, adicionar os seus amigos. Tá eu vou eu vou aqui para fora buscar uma pessoa aleatória. Bom, gente, eu fui aqui para fora para vocês adicionarem seus amigos. Vocês vão ter que procurar ele, né? Vocês vão ter que estar tá online no mesmo servidor. Eu recomendo que vocês fiquem só no servidor safe. Vocês vão clicar no seu amigo. Vai aparecer aqui, ó, essas barrinhas de configurações. Vocês vão abrir. E tem aqui, ó, cochichar, adicionar friends, convite para parte. Também tem aqui, ó, ignorar player, e ID, né? Que é para você bloquear a pessoa e a pessoa vai sumir. Vamos fazer aqui uma demonstração, ó. Eu não vou confirmar tá gente que a pessoa não fez nada comigo. Vocês vão clicar aqui ó, em adicionar friends e eu, o seu amigo já vai estar adicionado. E para você chamar para uma parte né que é, é como se fosse um grupo para vocês entrarem na sua casa vocês vão aqui ó, invite parte e depois é só todos vocês entrarem dentro né da sua ilha e começar né a se aventurar né é arrumar a casa. Bom gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, né, espero que eu tenha explicado, assim, de um jeito que todos os inscritos, né, que são novos aqui no canal, possam ter entendido. E se vocês estão procurando, é, tutoriais de como fazer skins aqui pelo jogo, né, que o jogo é de pixel, vai estar tá aqui outro card aqui em cima, é, mostrando pra vocês, né, uma playlist que eu fiz, né, que eu, te, que eu separei pra vocês, né, como fazer skins. E como fazer alguns tipos de animais, né, como a Charlotte e outros tipos de coisa, né? Tudo gravado para vocês. Qualquer dúvida, a gente deixa aí nos comentários que eu vou responder e até o próximo vídeo. Tchau, fui!